Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Os 5 fatores que influenciam o metabolismo e te levam a perder barriga depois dos 40 anos. Ai, professor, é, depois dos 40 minha barriga começou a crescer, eu me esforço para perder ela e não consigo. O que, que eu faço? A maioria das pessoas acredita que depois dos 40 anos é só fazer exercício e dieta e a sua barriga vai diminuir, vai desaparecer. Porém, infelizmente na prática não é isso que acontece. Sabe por quê? Porque quando você tem 20 anos, o seu metabolismo é acelerado, o seu corpo no estado normal, está gastando bastante calorias e qualquer exercício que você faça ou qualquer alimentação mais equilibrada já é o suficiente para o teu corpo gastar a camada de gordura que está na sua barriga como fonte de energia. Porém, depois dos 40, quando o seu metabolismo se torna mais lento, os seus hormônios não são secretados na mesma quantidade, você acaba consumindo menos calorias durante o dia. E mesmo você fazendo exercício e dieta, isso não é suficiente para gerar o déficit calórico negativo o suficiente para você conseguir eliminar a camada de gordura que está na sua barriga. Através dessa forma, você pode compreender que você não depende só de exercício e dieta você tem outros fatores que influenciam no seu metabolismo e te levam a perder gordura depois dos 40 anos. E é isso que eu vou trazer aqui hoje para você. Cinco principais fatores que influenciam o teu metabolismo e te fazem perder barriga. 1. Um, hidratação é muito importante que você tome água se você quer ter um metabolismo acelerado. O nosso corpo é feito de 70% de água. E se você quer o teu organismo funcionando de forma redonda, o teu metabolismo funcionando bem, acelerado, você precisa estar bem hidratado. O ideal é que você tome de 30 a 35 ml de água por dia por quilo de peso. Isso equivale a 2 litros a 2,5 litros para quem tem 70 Quilos. De forma prática, para você tomar mais água, uma das estratégias é você carregar sempre contigo uma garrafa d'água ou você colocar um despertador para tocar a cada uma ou cada duas horas para você estar ingerindo água. E é importante que você calcule o quanto você está tomando por dia. Pois se nós deixarmos só na nossa mente para cuidar disso no automático, acabamos tomando menos água do que nosso corpo necessita. Pois no momento, quando nós sentimos sede, é no momento em que nosso corpo já está desidratado e necessitando água. O ideal é que você tome água sem ter sede. 2. Qualidade e quantidade de sono. O ideal é que você durma no mínimo 5 horas por noite. Estudos comprovam que você dormir menos de 5 horas por noite, você tem grandes chances de desenvolver diabetes, ter resistência à insulina e também de você ter obesidade. Então, o sono é muito importante para regular o seu metabolismo, pois quando você não dorme direito, você tem um desequilíbrio entre os hormônios é, cortisol, grelina e leptina, que é o hormônio do estresse que deixa o metabolismo mais lento e os hormônios que regulam a fome e a saciedade. Então quando você dorme pouco, além do seu metabolismo se tornar mais lento, o seu corpo também passa a te obrigar a comer mais. Então você sente a necessidade de comer mais. Quando você dorme normalmente, com uma boa qualidade, o seu metabolismo funciona melhor e sua necessidade por comida se torna menor também. Algumas estratégias para você dormir melhor à noite e também mais horas é você colocar um horário com despertador para você ir para a cama. Ter uma qualidade de rotina noturna largar o celular mais cedo e através dessas pequenas atitudes você vai poder chegar antes na cama, sentir mais sono antes e poder descansar melhor. 3. Estresse O estresse contribui também para o seu metabolismo se tornar mais lento. O principal meio de ação dele é através da liberação do cortisol que é o hormônio do estresse. Esse é um hormônio anti-inflamatório que para combater o estresse que está no corpo, ele deixa o corpo mais econômico, deixa o seu metabolismo mais econômico. Dessa maneira, ele se torna mais lento e basta, passa a gastar menos calorias durante o dia. Então pessoas estressadas têm uma maior probabilidade de ganhar gordura, ganhar barriga em relação a pessoas menos estressadas. Existem algumas estratégias para você ficar menos estressado porém você precisa se tornar consciente a isso. Algumas estratégias são praticar o acalmamento da mente, como técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, técnicas de meditação. Outras coisas também é praticar hobbies, praticar coisas que você gosta de fazer. Isso também te acalma e deixa você mais controlado. Fora que é importante também estar em contato com a natureza, estudos comprovam que quando você está em contato com a natureza, o teu corpo se torna no meio mais equilibrado e assim você tem essa menor liberação de cortisol que deixa o seu metabolismo mais lento. 4 Alimentação. Sim a sua alimentação também regula o seu metabolismo. Um exemplo são regimes restritivos, dietas excessivamente restritivas, onde você reduz drasticamente a quantidade calórica que você come. Quando você diminui demais a sua alimentação de uma vez só, isso fornece uma resposta para o seu metabolismo, onde ele está sem energia. E essa resposta o teu corpo responde da maneira deixando o seu metabolismo mais lento. Ele fala assim, ele fala, estou recebendo pouca energia, se eu continuar assim, eu vou ficar sem energia e vou ficar mal, vou morrer, vou adoecer. O que o corpo faz como forma de alerta e para se manter saudável é reduzir o seu metabolismo e tornar o seu metabolismo mais lento para economizar energia. Então quando você faz dietas excessivamente restritivas, no lugar de você estar fazendo bem para o seu emagrecimento, você está fazendo mal pois a resposta dela é tornar o seu metabolismo mais lento. Por isso que para você emagrecer, você precisa de uma alimentação equilibrada e que tenha leve déficit calórico negativo, você tem que comer um pouco menos do que você necessita, pois dessa maneira o teu corpo não vai responder negativamente à sua dieta, à sua alimentação. Uma estratégia para isso é ir a nutricionista e ver qual a sua real quantidade necessária de calorias durante o dia. E 5. Exercício físico. Esses outros quatro fatores anteriores que eu falei para você aqui, são para equilibrar o seu metabolismo. Porém, existe esse último fator que é o exercício, que ele é capaz de potencializar o seu metabolismo. Então, através desses quatro você equilibra e através do exercício você potencializa o seu metabolismo. Isso não ocorre utilizando qualquer exercício físico. Você precisa de exercício físico de alta intensidade, pois ele fornece uma resposta para o teu organismo, onde ele tem que se tornar mais acelerado. Isso ocorre, pois quando você faz exercícios de alta intensidade, o teu metabolismo ele se desestrutura e desequilibra. Ele sente que tem algo não está acostumado a acontecer ali. Dessa maneira ele libera mais hormônios que deixa o seu metabolismo acelerado. E dessa maneira ele te faz consumir mais calorias durante 24, 48 horas após o exercício. Para ser direto aqui contigo depois dos 40 não se torna mais difícil eliminar a barriga. Não, o que você precisa é das estratégias certas que acelerem o seu metabolismo e que teu corpo responda consumindo essa camada de gordura que foi acumulada. Se você aplicar as estratégias certas, você vai conseguir eliminar a sua barriga mesmo depois dos 40 anos. E se você quer saber mais sobre quais exercícios como aplicá-los, entra no meu Instagram. Lá eu trago as estratégias e quais exercícios você deve fazer para acelerar o seu metabolismo e eliminar a barriga depois dos 40 anos. Lembrando que qualquer dúvida entre em contato comigo e manda uma mensagem, conta sua história, me envia uma dúvida para que eu possa trazer aqui como tema para você. Fechado? Um abraço e até a próxima!